<risos> não sei o que eu tô falando. Fala galera, aqui é Paléia Júlia e sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje estamos aqui, aqui no Fortnite E hoje estou aqui com o meu pai E também estamos com minha irmã Daniel, meu irmão tá tentando me imitar. Que fala assim: Ele não consegue falar. Fala, galera, falei: Ajuda. E pessoal, hoje nós vamos jogar um esquadrão no pencher. Oi, pai. Tô chegando aí de cavalinho. Bora, pai. Uhul. Brincadeira. Davi eu consigo tá. Ah, ah. Ah. Pessoal, então vai só eu e meu pai agora, né? Porque meu irmão vai treinar mira. Hum. Pai, bora cair no mesmo lugar que a gente caiu anteriormente. Bora cair, né? Daniel! ai galera do céu tá dando até sono Nossa, ai meu pai amado galera então já vamos cair daqui em três <risos> traidores vai cair daqui estamos com uma pistolinha mas não é uma pistola tão ruim assim Poderia ser uma branca Olha ah, outra moto de pelda De pelda De kelda E aqui tem a... Ali, ó Uma arma de verdade Finalmente, estamos com uma arma decente Não sei porquê, mas eu tenho a impressão que isso é cara. Ah, um engolo me enganou. Vou me curar aqui, tá, pai? Não, tá. Se tiver tudinho pode tomar, porque eu já, já tô, tô tomando. É, pai, é só eu e você, tá? Uhum. Ele foi treinar mira! Deixa ele! Ah, ele tem... eu também não entendi Leva o arpão aí, pai Pai, se conseguir levar o... o... chudinho ali, por favor, né? Ah, mas peraí, deixa eu tentar... Acho, ah, eu acho que eu vou ter que largar minha pistola Vou pegar ali não, para, bora, não bora. É legal, Peço. Que peixe. Pai, não é a cor do peixe. É a cor em volta dele. É branca. Nossa. Tem meu aqui, ó. Ai, porque se quebrou? Aqui, buzê. Pai, você tem. tá levando alguma? Bazuca de ataduras. Eu vou Tá bom. Eu tô levando kit médico e quase chudinho, então beleza, pode... Obrigada. Isso, pão. Tá com... tá Não, não, não, não, não obrigado, agora não. Renasceram pessoas em, a... em... agência. Renasceram pessoas em agência, pai, fica com o atento. Mas bora pra fazer da frenética, que é mais segura, né? ela já tá aqui no... Quero, quero, quero, quero, quero. Eu tô muito fudeira. Meu pai não tava tão mal assim. Ele tava com quase... Ele tava com o mesmo de madeira que eu. Eu tava com 144, meu pai também. Quer dizer que ele abriu ma... e baús... Mesmo os baús que eu... e formou o mesmo que eu. Pai, bola nesse negócio aí, ó. Ah, eu tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô voltando. Fica aí, fica aí. Tô indo. Tô indo. Você consegue esperar? Foi. Bora. Não, porque eu já tô levando o máximo. Então vem, pai. Bora pra fazer a frenética. Eu sempre pego o chudinho pensando que é uma... Uma é 12. Bem que poderia ser mais 12, né, aqui. Mas beleza, não vamos reclamar. Pai, tem cara, tem cara aqui, tem cara aqui Pousou aqui, pousou aqui Vai renascer o um amigo Eu acho Bora tentar chamar 12, pai Pra mim Não Se o um cara pulou aqui Então foi pra lá Correct, Julia. Pai, você achou uma 12, uma escopeta tática ou alguma outra coisa? Acabei de achar uma. Vou dropar minha coisa. Não vale a pena. Tinha uma porta bem aqui do lado. Olha, agora valeu a pena. Tentando pegar a tática assim, que eu já tava na mão Vem cá, pai Pai O que? Pai, dropa o arpão Dropa o arpão Foi você? Pai, o que que... Dropa o arpão Bora, pai, então que eu queria é pescar ali, ó mas dá é pra pescar de uma outra maneira. Acho que não foi. Ah, não tá indo. Você... Pai, o que, que você tá indo fazer aí? É pra você vir pra cá. Ah, é verdade. Você tá indo contra safe, pai? Pensa! Ai, tô começando a lagar Agora que não vai dar pra pensar, galera, se tiver cara aqui Achei o bote da Sniper Nossa, Se eu tivesse meio miuato Vou esperar eu parar de lagar Aqui pra matar esse bote, porque tipo, os botes daqui são muito Tipo, são meio esquisitos, né, um dia eles estão. fracos, um dia eles são fortes. Pai! Vem, não acerta! Ai, socorro! Não! Você quase me matou, pai. Obrigada, pai. Vem aqui, vem aqui. Não vem, não vem. Pai, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, não, não, Cadê aí, pai? Vamos ver as representativas. Hum, Vou esperar os caras saírem. esquadrão, pai. Lembra que o Daniel saiu? Então, ele saiu bem onde a gente tava jogando esquadrão. Então, é um esquadrão contra mim. Eu consigo matar um. Pai, ai, ai, meu Deus, eu não vi. Pai, você vai entrar, Vou ver aqui, pai, vou me curar rapidinho Um esquadrão, pai chegou mais um esquadra, ai, galera. tá viva ainda? Tá Tô. Sim pai, estou viva. E chegou a hora de me vazar. Chegando aqui, ai pessoal, estão muito fritos. eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver Ai, consegui Meu Deus Que arriscado Que no scope bonita, galera Meu Deus Eu dei uma no scope no cara que nem eu entendi mesmo Agora a gente só precisa de um kit médico e vamos tentar matar mais as SCAD. Se os Skadi não ficarem juntos, aí eu... Ah, até assim eu consigo vencer, né? Se eles ficarem, ferrou pra mim. Meu Deus, calma aí. Galerinha, vamos vir aqui. Aqui tem tá uma moedinha e tem tá um baúzinho ali na frente. Por favor, venha cura, baluzinho. Se eu tomar dano de queda. Não, eu juro que eu quito. Olha, não veio cura. Nossa. Olha, não vamos reclamar porque veio cura. Mas não veio kit médico. Então, não vamos reclamar, né? Aí, tô... Nossa, eu tô com 10 de vida e 100 de shield Tá, se isso vai dar bom, eu não faço a mínima ideia o... Então bora tentar ficar no high ground pra tentar pegar Matar um squad um por um de sniper claro, Pra gente usar essa sniper, né? Tem que ser esperto Já pensei que aquela câmera ali, ó Que ela é caixa de correio, era um uh, cara Ai, tem cara por aqui, tem cara aqui como que eu vou matar esse cara? Morreu, trouxa Pai, matei Consegui matar Vem a Baiacu. Ai, meu Deus Vem a Baiacu por favor, venha outro baiacu obrigada nossa galera, damos muita sorte de vir muito baiacu ai, vou ver se eu consigo mais um peixe ah, então eu vou levar o peixe grupo não vamos reclamar de loot e nem de vida. A Julinha sozinha aqui com, com o povo aqui, ó. Acabei de matar um cara, pai. Eu não sei como eu consegui, galera. Eu não sei como eu consegui matar aquele cara na no scope. Foi muito cagada. Eu tava com muito pouco de vida. Que bom que eu tinha atadura. Tá Tão tirando atirando, é Não sei onde, mas estão tirando. Achei aí. Ah, agora Vou esperar os caras ficarem bem parados. Vou ver a melhor oportunidade. Pai, é porque uma hora eles vão ter que ficar parado. Ele tá com aquela arminha minha chata. É pra mim acertar ali mesmo, pai. Eu vou pro Não, ai, ai, ai, fica parado Eu vou lá Eu vou.. É, pai, porque eu não tô de Scar, né? Nossa, tem é um squad de sniper contra mim, meu Deus. Sou eu e três pessoas! Sou esse com o squad, ai meu Deus, não fala que o meu Lego vai atacar agora, por favor. Galera, se eu vencer essa, vocês vão dar um like e se inscrever, por favor, né? Eu contra o squad, né? Oh, cara, lá, o cara, é O problema é que ele tá no high ground. Ele tá mais quebrando minhas construções do que me matando. Eu vou ser obrigada a ir ruxar neles, pai. Certei. Eu Calma aí, pessoal. Tem material para dar e para vender, então fiquem então Ai, tô bugada. Como conseguiram ficar em segundo lugar em, em quase solo versus squad, né, galera? O final foi solo versus squad, mas se eu não lagasse teria matado esse squad de boa.